Olá a todos, o meu nome é Simão, e hoje vamos falar sobre todas as diferentes formas de creatina, qual a melhor forma e como tomar. A creatina mais comum é encontrada na forma básica de monohidrato de creatina, que é a forma padrão e geralmente recomendada devido ao baixo custo. A creatina monohidratada também pode ser micronizada para melhorar a solubilidade em água, sem alterar as propriedades da creatina. Existe também uma forma 100% pura de creatina monoidratada que se chama pura. Vamos então começar com as creatinas que provavelmente vocês não conhecem tão bem. Temos a creatina HCl. Esta creatina supostamente requer uma dosagem um pouco mais baixa, mas isso nunca foi comprovado através de estudos e parece improvável, já que o estômago é abundante em HCl e a creatina dissocia-se livremente do HCl, formando creatina livre no estômago, tal como a creatina mono-hidratada. Depois temos a creatina líquida. Esta creatina que se compra em solução é ineficaz como suplemento de creatina porque a creatina é pouco estável em solução. Isto não é um problema quando estamos a preparar uma solução em casa de creatina, pois leva alguns dias para a creatina se degradar. Isto é um problema para os fabricantes, onde a creatina em solução tem um prazo de validade muito limitado. Depois temos a creatina crealcaline. Esta creatina é sugerida como uma forma de creatina melhor absorvida, mas pode ser rapidamente neutralizada no estômago se não tiver um revestimento entérico. O revestimento entérico, basicamente, coloca uma barreira sobre, neste caso, o suplemento, para evitar que ele se dissolva até passar pelo estômago e se dissolver apenas no intestino. E mesmo que tivesse um revestimento entérico, não há nenhuma evidência que sustente que a sua eficácia seja acima da creatina monohidratada. Agora temos o clato de creatina e magnésio. É outro tipo de creatina que foi muito pouco estudada e por isso não há nenhuma evidência de que possa ser mais eficaz que a creatina mono-hidratada. Temos agora a creatina etiléter. É provavelmente ineficaz como suplemento de creatina para uso geral porque este tipo de creatina degrada-se rapidamente em creatinina nos intestinos. Temos agora o nitrato de creatina. É uma forma de creatina altamente solúvel em água que parece ser equivalente ao monoidrato de creatina nas suas propriedades ergogénicas. Creatina piruvate. Nesta creatina foi observado que o piruvato de creatina atinge níveis mais altos de creatina plasmática em relação ao monoidrato de creatina, mas isto entra em conflito com o único estudo feito em que não se observou diferenças na absorção entre as duas creatinas. Este estudo nunca foi replicado, pelo que ficamos sem saber se esta creatina tem realmente benefícios adicionais relativamente à mono -hidratada. Creatina alfa-ketoglutarato. Acredita-se que seja uma forma aprimorada de suplementação de creatina, semelhante ao alfa cetaglutarato de arginina, que tem uma taxa de absorção maior que a arginina comum, mas isso nunca foi testado em nenhum estudo. Creatina glucanato. O glucanato de creatina é uma espécie de glicosídeo de creatina e acredita-se que seja melhor absorvido quando tomado junto com alimentos, já que muitas outras moléculas, como o glutamato de magnésio, também são melhor absorvidas com os alimentos. No entanto, atualmente não há estudos sobre esta variante específica. Ciclocreatina. Esta creatina parece ser difundida passivamente através das membranas celulares e não está sujeita ao transportador da creatina nas células, o que significa que o seu transporte para o interior das células é facilitado. Isto pode ser benéfico para os casos em que a função do transportador de creatina está comprometida, em pessoas sem resposta à creatina e com deficiência deste género. A sua eficácia como suplemento em pessoas saudáveis é atualmente desconhecida. O fosfato de creatina parece ter cerca de metade da quantidade de creatina por grama e não se sabe se esta variante oferece algum tipo de vantagem relativamente às formas convencionais de creatina. Por fim, temos a creatina PEG, a creatina glicosilada de polietileno, que é outra forma de creatina sem estudos, mas que parece ser comparável à creatina mono-hidratada. Depois de revermos todos estes tipos de creatina, é difícil dizer qual o melhor tipo de creatina, pois a maior parte dos estudos feitos são feitos apenas em creatina mono-hidratada e existem poucos estudos a comprovar o benefício dos outros tipos de creatina. Dito isto, e com a informação que temos, a creatina mono-hidratada é que tem mais estudos que suportam a sua eficácia e parece ser o melhor tipo de creatina pelo seu preço, bastante reduzido comparativamente às outras variedades e a sua eficácia mais que comprovada. Ok, como tomar? Já sabemos que existe um grande número de creatinas, pelo que vou apenas falar do protocolo mais comprovado para a creatina monoidrato. A creatina mono pode ser suplementada através de um protocolo de loading que tem como objetivo saturar os músculos com creatina mais rapidamente ou fazer apenas uma suplementação contínua. Então, para o protocolo de loading faz 0,3 gramas de creatinas por kg de peso durante 5 a 7 dias, e depois continuar com pelo menos 0,03 gramas de quilo por 3 semanas no mínimo. Pode-se fazer indefinitivamente sem mais fases de loading. Para uma pessoa de 180 libras, ou 82 kg, por exemplo, isto são 25 gramas por dia durante a fase de loading, e 2.5 gramas por dia depois disso. Apesar da maior parte dos usuários, fazerem pelo menos 5 gramas por dia devido ao preço reduzido da creatina e à possibilidade de experienciar maiores benefícios. Podem ser usadas doses superiores, 10 gramas por dia, em indivíduos com maior quantidade de massa muscular e muita atividade física que não respondam bem a 5 gramas por dia. Pessoalmente, não faço fase de loading e faço cerca de 10 a 15 gramas diariamente. Eu peço cerca de 100 kg e respondo muito bem com essa quantidade de creatina. Se não quiserem fazer a fase de loading, não tem problema nenhum, a única diferença é que vão demorar mais tempo até começar a notar resultados. Atenção! Podem ocorrer dores no estômago quando suplementamos creatina sem água suficiente, ou quando é suplementada demasiada quantidade de uma só vez, podem ocorrer náuseas ou diarreia. Por isso é aconselhável dividir a toma durante o dia, ou até com as refeições. Terminamos este vídeo. Espero que vos tenha ajudado a decidir qual o melhor tipo de creatina. Se tiverem alguma questão, deixem nos comentários que eu vou responder a tudo. Gostaram do vídeo, deixem um like e subscrevam no canal para não perder os próximos vídeos sobre suplementação, treino e saúde. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima.